Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje tem uma dica muito especial de uma receita que é para Maratona Handmade. Para quem não sabe, está acontecendo a Maratona Handmade. Começou? Hoje, que é um evento que acontece uma, duas vezes por ano, onde várias artesãs disponibilizam receitas gratuitas para vocês tecerem, certo? Essa edição que está acontecendo agora é a edição Amigurumi, em comemoração ao dia do Amigurumi, que será no dia 25 de abril. E eu vou mostrar para vocês qual que é a minha receita. Eu tô assim, gente, com essas fofurices aqui. A minha receita é essa, que é o Senhor Tortuga, é uma tartaruguinha muito fofa. No decorrer dos testes que eu fui fazendo, eu já teci em outros fios para mostrar para vocês uh, como é possível a gente fazer adaptações. E a receita dessa tartaruguinha tá lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do post aqui na descrição do vídeo. E eu resolvi mostrar como é que faz em vídeo a parte da boquinha, que é um pouquinho diferente. Então, esse vídeo não é da receita inteira. É um vídeo de suporte para fazer a tartaruga, então a parte da receita eu vou acelerar, eu vou mostrar só o diferencial que tem aqui e para quem quiser a receita escrita, vai lá e clica na descrição onde tem o post do Instagram, onde tem ela todinha para vocês, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui para vocês verem. Bom pessoal, aqui estão os tamanhos diferentes para vocês verem, essa daqui eu fiz com o fio amigurumi tradicional e agulha 2,20. E essa aqui eu fiz com fio Anne, agulha 1,75, tá? Então vocês podem ver aí a diferencinha de tamanho. A receita é a mesma, tá? O que eu fiz de diferente é que nessa daqui, a primeira que eu fiz, eu não tinha feito a barriguinha de outra cor, eu tinha feito a barriguinha de cor única, o que fica bonito também, e o casco de cor única também. Nessa daqui eu já variei, fiz a receita com a barriguinha trocando de cor e um casco multicolorido, que eu acho que fica bacana, também, ó, a mesma receita E essa daqui eu fiz com o fio pelúcia e agulha 3 Mesma receita também, tá? O que eu vou mostrar de diferente pra vocês aqui é a boquinha A boquinha que eu deixei na receita escrita Ela tem uma aberturinha aqui, ela não fecha, tá? Mas se vocês fizerem um tamanho pequeno como essa daqui Eu não vejo necessidade de, de fechar Ou se for um amigurumi pra adulto ou pra decoração Caso vocês queiram fechar, foi o que eu fiz na boquinha dessa daqui, ó, que ainda ficou um biquinho aqui, ó, pra dar o um formato, mas ele tá fechadinho aqui tá costurar, tá? Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo é como a gente faz o formato da boca e aí a opção de fechar, ou não, né? Aqui eu fechei só dos ladinhos. E aqui eu fechei todo, tá? Então a receita não vai estar na tela, a receita vai estar acelerada. É só pra vocês terem uma visualização de como fazer. E quem quiser a receita é só clicar na descrição ali que tá o post no Instagram, certo? Vamos lá. Ó, gente, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a cabeça, Tá? que eu acho que é a parte diferente o restante é tudo tranquilo de seguir eu tô fazendo um aqui no fio pelúcia vou aproveitar pra mostrar pra vocês e vou dar uma dica bacana também de como a gente saber escolher o tamanho do olhinho pra usar quando a gente troca de fio quando faz um fio diferente do que a artesã usou tá? então o que eu indico é o seguinte vocês peguem uma foto deem um zoom na foto da receita e vejam quantas carreiras é o tamanho desse olho que é compatível com o tamanho do olho. Então, aqui, ó, é uma, duas carreiras. Então, esse olho é referente a duas carreiras da peça. Então, pra ficar na mesma proporção, eu preciso achar um olho, tamanho de olho, que ocupe duas carreiras. Então, deixa eu testar aqui, ó. Vou pegar um, um de nove, pra vocês verem, 9 milímetros, ó. Ele é menor do que, ó, aqui tá o início da carreira, mas aqui tá sobrando, ó. Ele é menor certo? Então, vou pegar um outro que é, por exemplo, de um centímetro, ó, já é da proporção, ó, uma, duas carreiras. Então, eu vou escolher esse daqui, certo? Mas também vocês podem mudar, claro, fazer um olhinho menor, um olhão maior e mudar o estilo, né? Mas fica só essa dica. Então, eu vou colocar o olhinho aqui e vou fazer o passo a passo da cabeça com vocês. Que eu fiz até a carreira 42 tá então vamos para a carreira 43 que é o diferente a gente vai fazer um ponto baixo e na sequência vai fazer seis correntinhas tá depois dessas seis correntinhas a gente vai contar 13 pontos da base sem tecer mesmo então vai passando para o lado e vai contando esses 13 pontos e lá no que seria o número 14 vocês vão fazer um ponto baixo depois disso, vocês vão pegar o marcador de pontos e vão trocar de lugar e colocar nesse ponto que vocês fizeram, pra fazer a nova contagem da carreira, tá bom? E aí, faz a carreira 44, normalmente, fazendo todo esse processo num trabalho circular, beleza? Aí vai chegar num ponto que vai pedir para trabalhar nas correntes. É nessas correntes que vocês tinham feito anteriormente, certo? Então façam os seis pontos baixos em cima das seis correntes que vocês fizeram anteriormente. E para finalizar, faz um ponto baixo na base, que é onde estava o marcador de ponto. E aí nós finalizamos a carreira 44, é só colocar um marcador de ponto no último ponto feito e partir para a próxima carreira, que é a 45. Vocês vão trabalhar de maneira circular também. Um ponto baixo e uma diminuição vezes 5 e mais um ponto baixo no local aonde estava o marcador. Sempre de forma circular, a gente vai estar tá fechando a parte de baixo da boca, certo? A parte inferior. Ela tá ficando fechadinho, ó, com um buraquinho pequeno. Agora, pra finalizar, a gente vai fazer duas diminuições e cortar o fio pra gente fechar com o um anel mágico, tá? Essa carreira, ela realmente não tem mais pontos, a gente vai fazer só essas duas diminuições, corta o fio e faz o um anel mágico invertido pra gente fechar essa parte de baixo. E assim que ficou a parte inferior eu achei bem bacana gostei bastante do, do resultado tem também a possibilidade de colocar os olhinhos agora né? às vezes se vocês querem colocar em uma outra posição, eu coloquei na receita escrita que pode esperar fazer a parte inferior da boca para depois colocar os olhos, é uma opção também e agora é o momento que dá para complementar o enchimento, né? Dá para colocar um pouquinho mais na, na cabeça antes de fazer a parte de cima da boca. E eu gosto de usar uma agulha de feltragem para dar uma compactada nesse enchimento e ficar mais fácil de trabalhar. Para fazer a parte de cima da boca, eu faço um nó corrediço e vou inserir a agulha lá onde já tem um ponto da base, ó. Identifica o ponto. E insere a agulha no mesmo local, certo? E aí, a gente vai fazer a sequência toda de pontos. Aproveita e já coloca o um marcador logo no primeiro ponto, pra gente não perder a marcação do início da carreira, certo? E aí, vocês vão fazer os cinco pontos baixos, duas diminuições, cinco pontos baixos, até chegar no outro lado e fazer um ponto baixo também no mesmo local, onde já tem um ponto na parte inferior da boca, certo? Depois disso, vocês vão fazer nove correntinhas e prender fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da carreira, que é onde a gente colocou o marcador. Então, tira o marcador e faz um ponto baixo e finaliza essa carreira, beleza? A segunda carreira dessa parte de cima, a gente começa fazendo 12 pontos baixos, e aí, vai chegar nas nove correntes que a gente tinha feito na carreira anterior. Nessas nove correntes, a gente vai fazer quatro pontos baixos, um aumento e quatro pontos baixos. E aí, vai fechar a carreira fazendo um ponto baixo na base, que é aonde estava o marcador de ponto. E a parte de cima também, a gente vai continuar trabalhando, sempre de maneira circular, igual a gente fez a parte de baixo. Cada vez fazendo diminuições até fechar a peça. Então, vocês sigam fazendo a carreira 3, conforme manda a receita. E ao término da 3, vocês vão ver que o espaço já tá ficando bem menor. Para finalizar, vocês vão fazer a última carreira, que é a carreira 4 onde tem sete diminuições, então façam as sete diminuições, cortem o fio e fechem a peça com o anel mágico invertido e deixem esse fio sobrando. E assim que a peça fica finalizada, a gente tem o fiozinho do início da parte de cima, o fio de cima e é o momento de dar aquela verificada se precisa complementar com algum enchimento ou não, certo? Como aí eu fiz com o fio pelúcia, tem bastante espaço para eu colocar o dedo, né, e preencher com enchimento. Mas é porque é uma peça grande, né? Na tartaruga que eu fiz com o fio ani eu não conseguia colocar o dedo todo para dentro para colocar esse enchimento. Então, por isso que eu recomendo colocar o enchimento antes de fazer a parte de cima da boca. Mas aí vocês vão vendo à medida que forem precisando, vocês vão colocando mais. Aqui eu vou pegar esse fio da lateral e vou inserir na, na agulha e vou fazer o fechamento um pontinho da parte unindo a parte de cima e a parte de baixo da boca, certo? Para dar uma fechadinha na lateral. Essa eu fiz dos dois lados com o mesmo fio, independente de qual das tartarugas, boca aberta ou boca fechada, tá? Para os dois modelos eu dei essa fechadinha na lateral para ficar um pouco mais uniforme, certo? O fio que sobrou eu joguei para baixo da cabeça da tartaruga para deixar para arrematar depois. E assim fica a boquinha no modelo aberta, tá? Que é esse que eu fiz da foto. Eu parei nesse momento, arrematei o fio e a boca ficou assim, certo? Então eu vou dar uma opção agora para vocês fazerem a boca mais fechada. Vocês vão pegar um fio que tá em cima, que é o fio que a gente finalizou com o um anel mágico invertido a parte superior da boca, e vai unir, passando a agulha, lá com a parte de baixo, ó. A gente vai fazer um ponto. O que a gente tem que cuidar é para não aparecer tanto esse ponto, não puxar demais. Claro que aqui com o fio pelúcia, ele é um fio que não dá para enxergar tanto esse tipo de arremate. Mas se vocês usarem o fio amigurumi ou o fio Annie passem o fio no sentido da trama para que não seja fácil enxergar esses pontinhos para ficar um pouco mais escondido na trama, certo? e aí é só vocês fazerem um, dois pontos para unir a parte de cima e a parte de baixo e não ficar uh, tão aberto se vocês forem fazer essa peça para uma criança muito pequena beleza? depois disso que vocês juntaram a parte de cima confiram se na lateral vocês querem fazer mais algum pontinho e assim vocês vão fazendo um ponto, colocando o dedo, conferindo se tá fechando da maneira que vocês desejam, certo? Então, é a parte que vocês vão adaptar de acordo com o que o público e com o que o cliente de vocês vai querer, certo? Depois disso, de vocês fecharem a quantidade que vocês acharem necessário, vocês vão passar esse fio lá para baixo, que nem eu fiz com o fio anterior, vão dar um nó e vão arrematar. E esse é o resultado final da opção com a boquinha costurada. Aqui no meu caso, nem passou o dedinho. É isso, certo? pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não percam a Maratona Handmade. Essa é só a primeira receita de 23 receitas gratuitas. Então segue todas as artesãs que tem lá no meu post da tartaruga e vamos participar.